Galera, eu quero divulgar aqui pra vocês o canal do Macross, um canal bem da hora, né? Ele traz conteúdos de gameplay, de Minecraft, essas coisas Só tem um probleminha Ele, ele é um lixo de ser humano, assim Se ele fosse um alienígena do Benes, Com certeza ele seria o alien que é pior que o pior O Alcatruta e a palavra macrosmo deveria ser sinônimo de inútil no dicionário português. Mas vamos lá galera, vamos dar um apoio aí pra ele, vamos ajudar ele no canal, né? Beleza? Então é isso. E ai de você se falar algo do Daniel, porque mexeu com o meu dono, mexeu comigo. Só basta uma lambida no meu pelo que tu deixa de existir. E se você achava que eu não ia dizer, vai cagar macrosmo. Depois de uma dessas eu nem dormiria a noite.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 Sim, eu sei que nós falamos em trocar de intro, mas é que a intro nova ainda não tá pronta, então esperem que uma hora sai, vocês não perdem por esperar. Vamos entender como é que funciona o pior cenário possível do nosso grandão. É provar o gosto do grandão que assim, os talcustas, eles são originados das tempestades cósmicas que tem várias teorias para explicar o que são tempestades cósmicas, como sendo explosão de raio cósmico, tempestades geomagnética interação da explosão do sol com o campo magnético da terra nebulosa, explosão solar galáxias interagindo ejeção de massa coronal, mas a teoria que a gente pode considerar que é que são nebulosas, a gente vê aí no jogo do Ultimate Alien Cosmic, que, que mesmo que não seja canon, a gente tem uma base de como é que seria ali, a gente vê o albido transformado no gigante ele controlando né, que eles têm controle da as costas obviamente o Ben ele não sabe usar isso como gigante mas poderia aprender e só por curiosidade ele não é o único alien que vive numa nebulosa o feedback também né, os condutores eles são da nebulosa de teslavor e é engraçado né, eles surgirem de uma nebulosa né, mas mesmo assim eles têm diferença de gênero, a gente vê pelos malvadões E tem aí os tocustas machos e fêmeas E as fêmeas, elas têm seios E, tipo, eles só surgem das tempestades cósmicas Por que é que eles precisariam amamentar, né? Mas pode ser que sirva para outra finalidade, né? Até porque é uma biologia diferente da nossa biologia humana Então comenta agora o que você acha que serve os seios das tocustas fêmeas Se não é para amamentar qual seria a outra finalidade? Ah, e os Tocustors, eles são espécies ultra raras do universo. Não é à toa, né? Porque eles têm muitos poderes cabulosos. Eles têm uma velocidade que supera a velocidade da luz. Eles podem disparar raios cósmicos que têm um poder destrutivo para destruir um pequeno planeta confirmado por Joey Kelly. Então imagina isso na forma suprema. A gente vê isso pelo pouco que o Gigante Supremo aparece na série que ele aprimora muito os seus poderes. Tipo, ele aumenta a sua super velocidade. Ele pode voar, coisa que o Gigante convencional não pode. Ele pode moldar a sua energia cósmica, podendo criar shuriken. Coisa que o gigante convencional também não pode, então realmente ele ganha aí. Oh, mas como isso aconteceu no pior cenário possível? Bom, a gente está acostumado aí com a premissa de que o Alien ele vai lá passa o pior cenário possível milhões de anos de teóricos em seu home world. Então o Tocuser como ele é originado da tempestade cósmica, então no caso aqui a tempestade cósmica que passaria pelo pior cenário possível, ela que evoluiria para criar Tocusers já evoluídos, entendeu? Mas claro, seria é um processo demorado que duraria aí milhões de anos de teóricos, né? Mas assim, teria que acontecer uma calamidade, uma atrocidade, assim algo que criaria um desequilíbrio um equilíbrio cósmico para ter que passar por isso já que como foi confirmado pelo Derek de White os torcursos eles vivem sozinhos na orla da galáxia ou seja na extremidade da galáxia e eles ficam guardando silenciosamente contra ameaças do além ou seja eles são como se fossem defensores da galáxia só que os torcursos eles não são violentos e por isso eles são comumente conhecidos como gigantes gentis só que, cara como é o pior cenário possível ter que mudar isso já que como seriam ameaças mais tenebrosas eles teriam que realmente evoluir para lutar mais para ficar mais forte. Então uma base aqui de como é que seria. Vamos entrar em Five Years Later. sei que não é Ken, galera, mas é só para a gente ter uma base aqui na explicação do pior cenário possível do gigante supremo. Então em Five Years Later, ano feitos, ele é nada mais nada menos que um Tocuster morto, sim. Então, isso é engraçado, né? Porque feitos é o planeta do fantasmático. Então, é como se em Five Years Later, o fantasmático, assim, no fundo, no fundo, no fundo, ele fosse parente do gigante, né? Mas isso não vem ao caso. O fato é que o planeta é um Tocuster morto. Mas por que isso? Por causa que... Ocorreu uma batalha de séculos atrás entre um Torkusar e um Paisadilla. Que o Paisadilla ele é o alienígena The Void. O The Void é um dos aliens mais poderosos aí de Five Years Laders. Ele tem um controle aí de, de matéria escura e tudo mais. Essa luta deles resultou na criação da fenda cósmica que viria a ser no Feitos. Então, mano, isso é muito da hora, né? Pensar que essas duas espécies poderosas se enfrentaram. E aí a morte de uma delas acabou, acabou originando o Overworld do fantasmático. Mano, muito genial essa lore. Mas enfim, se aqui que já foi difícil, né, pro Tokusa, imagina no pior cenário possível, vamos voltar pro Kenny. No pior cenário possível, ali o socorro seria que enfrentar coisas piores que o Devoid, pior que um pesadila. Seriam ameaças com poder cósmico de um nível realmente avassalador Que os tolcursos tinham que começar a se preocupar E com o tempo, galera, os tolcursos que iam surgindo através das tempestades cósmicas, Eles iriam lutando, eles iriam defendendo a Via Láctea dessas novas ameaças Só que eles seriam num nível cósmico tão avassalador de poder Que os tolcursos não iam aguentar Com o tempo, vários tolcursos iam morrendo, iam morrendo com o passar dos tempos e isso ia criando um desequilíbrio cósmico caso como eles são os defensores Da galáxia, eles vivem na orla Da galáxia para poder defendê-las De ameaças do além, a morte deles Ia causar um desequilíbrio cósmico imenso Então as tempestades cósmicos teriam que Fazer alguma coisa em relação a isso Porque senão ia ser o fim da Via Láctea. Os caras têm um nível cósmico muito Grande de poder, tipo eles são mais poderosos que o devoid cara, Para vocês terem noção Daí o que, é que as tempestades cósmicos iriam fazer? Bom, os Torcursos iam morrendo Eles iam se decompondo lá dentro das tempestades. Cóscas, daí elas iam absorvendo os restos mortais dos cursos Daí com o tempo elas iam pegando o padrão ali e iam evoluir em cima disso. E passando os milhões e os milhões de milhões de anos, curso que iam surgindo, eles iam lutando, lutando, iriam sendo mortos, mas a tempestade evoluindo mais e mais até que ele ia criar os gigantes mais poderosos, que são aí os evoluir evoluídos. Que esses sim iam ser os verdadeiros guerreiros capazes de derrotar essas ameaças. De nível cósmico avassalador. Daí você pode perguntar, Daniel, mas os predadores? Por causa que os predadores naturais seriam ameaças né, para os alienígenas nos seus piores cenários possíveis. E sim, realmente, né? Em to todos os piores cenários possíveis, até os aliens que não mostraram seus predadores naturais na série, mas a gente usa, né? alguma Ah, mas poderia ser uma espécie que fosse o predador natural deles tudo mais. No caso do gigante, confirmado pelo Derek White, ele tem sim aí o predador dele. Então, além dessas ameaças, os tocujos teriam sim que enfrentar os seus predadores. Só que é que tá. Como eu falei, as tempestades iam evoluindo eles para eles ficarem mais poderosos, né? E assim, ia chegar um ponto de que os predadores dele não ia ser nada, ia ser nada mais que uma pulguinha para eles, porque eu falo isso por causa que os predadores do do push, confirmado aí pelo Watch, são vírus. O predador do gigante que é um enorme. O predador dele é, é bem pequenininho, é um vírusinho Não é esse vírus aqui, viu galera? Não confunda. É um vírus aí eu vou mostrar essa imagem aqui só para ilustrar para vocês mesmo, já que não nos foi mostrado um concept art nem nada. É só tem essa fanática aqui mesmo para ilustrar e bem, com o tempo eles iam tendo seu sistema imunológico com anticorpos para fazer com que os vírus nem afetassem mais eles. Então, com o tempo, esses vírus eles iam se extinguindo. É legal, né, galera? Até o gigante precisa da vacina aí. Só que no caso, eles mesmo o próprio corpo dele, graças à tempestades cósmicas e tudo aí, a evolução. Pior cenário, eles iam meio que produzindo a sua própria vacina, criando os anticorpos contra o seu predador natural. Mas, enfim, depois de todo esse pior cenário possível que a tempestade cósmica ia passar. Ia Assim, criando os guerreiros mais poderosos né? Os torcursos evoluídos eles iam aprimorar todos os seus poderes, né? Como eu falei, aprimorar a sua super velocidade. Ganhar também a habilidade de voar. Também de manipular a sua energia cósmica. E outra habilidade que eu não falei é que eles ganham um equilíbrio, uma aderência muito boa. Por causa que o Gigante Supremo que conseguiu escalar o corpo do Diagon. Tipo Diagon, uma lula. Ele tem um corpo escorregadio. O Gigante Supremo conseguiu escalar ele ali. Ficar equilibrado no corpo dele e conseguiu puxar. Entendeu? Então o Gigante Supremo realmente ganha poderes muito cabulosos nessa forma. E tá aí o pior cenário possível do nosso alienígena Bilal gigante supremo Não, gigante. mas antes de terminar o vídeo eu quero dizer que depois de muitos e muitos e milhares de pedidos aí eu vou sim fazer o pior cenário possível dos aliens supremos do albido, esse aqui não é o último episódio, viu? podem agradecer aí as pessoas que comentaram, por causa que, eu sei galera, que é uma série muito boa e tudo mais, mas é por causa que é assim, desse dia pra cá, ela não tava dando tão bom por causa do YouTube, né, no começo ela tava dando muito bom mesmo, pegou muita visualização, só que, para pra prestar atenção, bala de cão supremo e beijo supremo, que são aliens supremos que a galera não bota muito rápido, não gosta muito, pegaram muita visualização, Agora, a ah, gente como Fogo Fato Supremo e Macacaranha Supremo, pelo caso do YouTube aí que tá paia, não tá divulgando muito o canal, eles pegaram poucas visualizações. Tipo, a galera gosta tanto do Fogo Fato Supremo, do Macacaranha Supremo, como é que não pegou muita visualização, entendeu? Então, galera, se vocês querem que essa série continue, compartilha esse vídeo aqui. Compartilha to toda a playlist aí, entendeu? E metralha de like. Apoia muito a série, entendeu? Pra eu fazer aí os episódios com os Supremos do Albido. Porque eu não quero que seja uma série que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Os Idioms. Os Idioms era uma série que era bastante promissora e tudo mais só que o YouTube não divulgou, a galera não se interessava em assistir, aí eu acabei Cancelando a série, entendeu? Então pra eu não cancelar essa série Eu sei que é chato, né galera? Eu tá pedindo assim Eu não sou de pedir like dessa forma Mas é que vocês estão vendo a situação Vocês viram várias vezes, eu na aba comunidades Com raiva do YouTube que não tava divulgando E tudo mais, mas pra tá aumentando Aí o engajamento dos meus vídeos eu, eu peço isso, viu galera? Que vocês Apoiem a série, divulguem, deixem like Comentem, porque tudo ajuda, galera, beleza? Então, é isso, encerramos aqui Os Aliens Supremos do Ben, eu vou fazer